Bom dia, eu vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível, eu já tô com esse vídeo, com esse assunto pra falar já faz um tempo já, e, e hoje foi o pingo d'água, hoje foi a última gota, e eu precisava fazer esse vídeo, eu preciso fazer esse vídeo pra, pra falar o que tá dentro de mim, pra falar o que tá me deixando puto da vida, espero que eu não ofenda ninguém, Ah, uh a não ser as pessoas que têm que ser ofendidas. Um, e eu espero que vocês me entendam. E se vocês não concordarem comigo, é, eu espero que vocês uh, estejam abertos ao diálogo. A gente pode continuar essa conversa nos comentários aqui abaixo. Mas o intuito desse vídeo não é ofender você que está assistindo esse vídeo, não é ofender aos inscritos, não é... é abrir os olhos. Porque há um tempo atrás eu fiz um vídeo uh, quando... Um cidadão deixou os Estados Unidos, falando que aqui não era... Que era um país ruim, que isso, que aquilo. E eu fiz um vídeo ah, jogando a real, falando pra ele, ó. Se você não teve uma experiência boa, tem gente que tem. Então não vem aqui usurpar o país depois vai embora reclamando. Depois teve um outro cidadão que eu fiz um outro vídeo, que ele estava explorando os brasileiros, ele... Ele vende aí cursos, promete ficar rico, síndrome de, de político brasileiro, né? Tem, uh, ele tem uma oratória muito boa e ele vende vários cursos aí na internet por, sei lá, 1.500 dólares, mil dólares. Promete que o brasileiro pode investir aqui, conseguir green card, vir ficar rico e isso aquilo. Promete rios e fundos, acho que é isso que fala. E, e não é verdade. É, ele tá explorando, ele tá mentindo, ele tá uh, se uh, tirando vantagem da inocência do brasileiro. Que quer sair do país porque a situação política e econômica do Brasil não tá aquelas coisas. Então, ele, ele viu nessa, nessa, nessa necessidade do brasileiro uma oportunidade e tirou vantagem e... Pelo jeito, tá conseguindo frutos, né? Apesar de fazer vários vídeos aí com carro alugado, casa que não é dele, casa alugada, uh, como se tivesse o rei na barriga, mas vai ver, não, não possui uma cama pra dormir. Mas tudo bem. Daí, esses, esses tempos atrás, esses últimos meses atrás, tem mais uma outra pessoa. E eu, eu não quis fazer esse vídeo antes, e eu não vou tentar não falar o nome dessa pessoa aqui, vocês vão saber quem é, assistindo o vídeo, mas porque eu, eu não quero diretamente falar dessa pessoa. Eu quero falar dessa atitude que essa pessoa está fazendo e que outras pessoas também fazem na internet e, e a gente vê que é só para tirar vantagem do cidadão de bem. Então vamos lá, o que está acontecendo? Tem um sujeito vocês já sabem mais ou menos quem que é, que chegou nos Estados Unidos há vários anos atrás, esqueci quantos anos agora, mas esse sujeito foi preso, esse sujeito foi deportado dos Estados Unidos. Durante o processo de deportação, ele teve uma vaquinha aí, né, que era pra, pra arrecadar dinheiro, para poder uh, tentar ficar aqui, para custear o advogado e tal para ficar aqui. E, no final, ele foi deportado. Daí, depois de um tempo, e esse sujeito, ele faz vídeo para o YouTube. Depois de um tempo, ele fez um vídeo falando que, enquanto ele estava preso, ele já tinha decidido, já tinha falado com o advogado dele, ele já tinha decidido que ele não ia uh, tentar ficar aqui. Que ele ia continuar com o processo de deportação. Então, já aí a gente vê, porque o cara, primeiro, ele fala que o, o dinheiro é para poder ajudar a custear os advogados enquanto ele tentava ficar aqui. Depois ele faz um vídeo falando que ele tinha desistido de ficar aqui. Então, aí já começa a incongruência dos fatos. Porém, vamos dizer que... Vamos dizer que... Sei lá, que é um erro de interpretação meu e que ele teve vários custos com o advogado e que ele precisou usar esse dinheiro para pagar o advogado. Que tentou tirar ele, mas não conseguiu até o final e tudo mais. Daí ele volta pro Brasil. Tô até respirando fundo aqui, porque eu tô tentando pensar pra não falar besteira. Mas ele volta pro Brasil. Ele volta pro Brasil e... Começa a fazer vídeo, saindo por aí, e, e se divertindo, e, e passando... Um, um tempo de adaptação, readaptação no Brasil, isso e aquilo. E daí ele começa com uma ideia de fazer palestra. Fazer palestra com os inscritos, palestra com os fãs. E essas palestras é para ensinar como... para responder perguntas sobre os Estados Unidos. Daí eu penso, o cara, o cara veio pra cá, ilegal, pelo México foi pego no primeiro dia que chegou nos Estados Unidos, teve uma ordem de deportação, ficou fugido da ordem de deportação por sei lá quantos anos, foi pego pela imigração, foi preso, ficou não sei quanto tempo preso, foi deportado, e ele dá palestra de como, como viver nos Estados Unidos? É tipo, uma situação dessa, pra mim é tão esdrúxula, é como se eu fosse numa palestra de uma feira ensinando sobre sexo. Uma palestra da Dilma ensinando como ser uma boa presidente. Sabe, não faz sentido. Como que uma pessoa. Uma pessoa. Primeiro, como que um inscrito pode acreditar que uma pessoa com esse histórico pode ensinar um, um, um, como se dá bem nos Estados Unidos? Talvez não seja isso o, o, o, a intenção da palestra. Mas sabe, você pediria conselho de de, sei lá, como ser um bom filho pra... pra como é tá o nome da menina? Suzane, sei lá como é tá o nome dela lá. Aquela que assassinou os pais. Você pediria, o, você pediria sei lá, conselho de sexo pra uma freira? Conselho de como ser um bom político pra Dilma? Então, sabe, eu, eu, eu acho, e eu não quero que esse vídeo fique longo, eu tô tentando aqui, vai ficar mó chato, porque eu detesto ficar tendo que pensar pra falar. Mas eu, cara, eu acho um absurdo. E esse último, esse último vídeo, uh, esse último anúncio que ele colocou na internet, isso e aquilo, é, é de uma palestra que ele vai fazer. E digamos que vai custar aí 250 reais e tem lugares para 60 pessoas. Que isso foi, foram as informações que ele colocou. Daí eu tava pensando. E ele, e ele colocou também no, no anúncio que... Esse custo é só para cobrir os custos do evento, porque ele está fazendo... É uma ação filantrópica. Olha aí, já, já, já é o papo de político. Isso que me dá nervoso, isso que me dá raiva. Uma, uma ação filantrópica. Por quê? Porque ele, ele não vai, provavelmente não vai estar tá recebendo nada desse dinheiro, né? Coitadinho. Então, vamos lá. R$ 250,00. a 60 pessoas são R$ 15 mil. Reais. E a palestra são só de duas horas, tá? Quem que consegue, no Brasil, hoje em dia, trabalhar duas horas e receber 15 mil reais? Daí você fala, mas Fábio, tem custos, tem outros custos. Então, vamos deduzir os custos, tá? Então, vamos lá, eu até fiz umas anotações aqui. Pensa bem, se ele for da cidade dele para o local da palestra e tiver que pagar uma passagem, sai mais ou menos aí, uma pesquisa rápida que eu fiz na internet, e sai mais ou menos uns 100 reais a passagem aérea, se ele for de avião. Se ele for de ônibus, uns 40. Mas vamos colocar uns 100 reais. Então, tá. Daí, vamos dizer que ele não conheça ninguém nesse lugar onde ele vai fazer a palestra, que ele não vai ficar dormindo no sofá de ninguém, que ele vai ficar hospedado num hotel. Ele vai estar tá pagando aí uns 100 reais a diária. A não ser que ele queira ficar num Copacabana Palace da vida, né? Mas se ele for ficar num, num hotel que é um pouquinho melhor do que a a cela da imigração que ele ficou, então vai sair uns 100 reais por dia. Uns R$100 por dia, R$200. Então a gente tem aí 100 reais de avião, R$200 de diária, sai 300 reais. Daí ele falou também que precisa de uma equipe. eu concordo, quando você faz um evento assim, para 60 pessoas, precisa de uma equipe. Você precisa de gente para pegar ingresso, gente para te servir cafezinho, para servir água, para dar instrução e tudo mais. Então digamos que ele contrate três pessoas... Para essas duas horas, vamos falar que as pessoas vão trabalhar mais que ele, porque tem que arrumar, tem que organizar tudo. Então, três pessoas para esse um dia de palestra vai sair aí uns 150 reais por pessoa. Então, dá 150, 300, 450. Mais os 300, que é a hospedagem e a passagem, sai é 750 reais. 750 reais. Vamos dizer que ele vai levar alguns amigos para almoçar. Então ele resolve pagar aí uns 250 reais de almoço. Sai mil reais. Mil reais. Total de gasto até agora. Daí vamos dizer que tem alguns outros imprevistos aí. E ele resolve, por algum motivo, ele tem que pagar, ah, sei lá, mais 500 reais de alguma coisa aí. Então sai mil e reais. Só aí. Ele ainda está ganhando reais para trabalhar duas horas. Daí vamos dizer que esse dinheiro não é todo dele, que ele tem um sócio e é dividido 50 50, 50% 50%. 50% 50% vai sair aí mais ou menos mil, vai sair 6 reais cada um. 6.50 reais para um que para o cara que trabalhou duas horas. Quem que ganha 6.500 reais no Brasil? Para quê? Para ele por duas horas sentar e responder perguntas que vocês acham no, no Google, se vocês procurarem, que vocês acham em grupo de Facebook, porque eu tenho certeza que nenhuma resposta que ele vai dar nesse evento vai ser diferente do que se você acha na internet. Eu tenho certeza que nenhum nada que ele falar ali vai ter uma receita mágica de como você vai chegar e entrar nos Estados Unidos. Porque se nem ele soube como fazer, imagina se ele vai ensinar você a fazer. Então, basicamente, ele está ele tá ganhando 6.500 reais, não para te dar nenhum conteúdo, mas, sei lá, para tirar uma foto com você. Sei lá, para pagar de celebridade. Então eu tô puto. Eu tô puto porque eu vejo muita gente, sabe, o desespero do, do, do, do brasileiro tentando sair do país, tentando achar um lugar melhor, tentando melhorar de vida e ele... e o cara vai pagar. O cara vai pagar porque ele tá desesperado, porque não tem como viver no Brasil. Tá difícil viver no Brasil. A política e a economia do Brasil tá cada vez pior. Então, chega um cara aí com promessa, rios de promessa, falando que vai, que vai, cara, que vai te ajudar a, a se dar bem nos Estados Unidos, seja por uma palestra no, no Brasil ou uh, vendendo um curso na internet que vai te, te fazer o melhor investidor em imóveis em, em nos Estados Unidos, e o brasileiro compra. O brasileiro compra... Porque o brasileiro tem fé. O brasileiro é um povo que tem fé. E o brasileiro e as pessoas aprenderam isso muito rápido e aprenderam a explorar isso muito rápido. E daí a gente começa a ver na internet esse tipo de pessoa tirando vantagem. E se vocês me perguntarem por que, que eu dei tempo no YouTube, pelo, pelo tanto de tempo que eu dei, foi por causa disso. Eu estava cansado de ver não só o Muamba fazendo as Moambices dele, mas os Moambitos dele vir nos meus vídeos e brigar comigo porque eu tentei alertar eles. Agora eu quero ver um Moambito um que comprou o curso dele vir no meu vídeo e falar, ah, eu fiquei rico. Porque não fica. Eu quero ver, eu, eu faço um desafio, uma, uma pessoa que vá em uma dessas palestras aí, vir no meu canal e, e eu deixo até fazer um vídeo, fa vim fazer um vídeo e falar assim, ó, eu me dei bem nos Estados Unidos porque eu fui nessa palestra. Essa pessoa me ensinou isso que me fez me dar bem nos Estados Unidos que, e é por isso que eu, que eu tô bem hoje. Não acontece. Sabe? É, e isso é parte da cultura. A, a, a cultura uh, de, de acreditar no futuro melhor. Sabe? O brasileiro ele faz bem isso. Ele acredita que tudo vai melhorar. E... E vai, o brasileiro falando, né? E eu creio que vá, mas eu acho que que vocês precisam abrir os olhos para esse tipo de gente, tá? Eu não vou falar do, do conteúdo do canal dessas pessoas, porque eles têm alguns conteúdos bons, tá? Tanto um quanto o quanto outro. Quantos três? Eu comentei de três pessoas aqui. Uh, eles têm alguns conteúdos bons. Eles têm alguns conteúdos que mostram como é o dia a dia aqui, que são conteúdos bons que, às vezes, até eu compartilho. Mas eu acho que vocês precisam abrir os olhos para esse tipo de esquema, sabe? Eu acho que vocês têm que questionar mais o que, que essa pessoa... É sério, é verdade o que essa pessoa está tá me prometendo? Pode acontecer de verdade o que ela está me prometendo? Procura na internet, procura no Google, procura no Facebook... Uh, e vocês vão ver rapidinho que, às vezes, eles estão vendendo conhaque de alcatrão... Não, como que é? Catraca de canhão por conhaque de alcatrão? Gato por lebre? Então é isso. Foi só um desabafo, um vídeo rápido. Eu sei que eu vou deixar muita gente que eu conheço, amigos meus que são amigos em comum com essas pessoas puto, eu já estou pedindo desculpa aqui. É... Na verdade, foi só um desabafo mesmo e...